O país deve fazer tudo para oferecer à juventude cada vez mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Precisamos de pegar em armas para atacar aqueles que têm outras ideias. Assim pensa o MPLAB. E eu desejo que os da UNITA pensem assim também, para que haja paz estabilidade, para que o povo possa realmente eleger em liberdade, sem medo de ameaças, sem medo de morrer depois das eleições. Essas eleições expressem e correspondam, de facto, à real vontade dos eleitores no nosso país, para que o processo seja realmente democrático, livre e decorra de modo exemplar. Saber que houve, inclusive, reclamação de votos no total... Quer dizer, acima de 11, de 11 mil votos. E o, o, o, o responsável do Centro de Escrutínio Nacional disse que, dos votos reclamados, uh, grande parte foi, uh, foi feito pelo MPLA. <risos> Lá está, o que eu estou a dizer. Veja que, mesmo assim, votar <risos> reclamação, depois do. E veja um aspecto. Ele mencionou bem isso. Então, quando há essas plenárias do, do, do, da, da CNE. É, é, eu ouvi o porta-voz Lucas Quilundo no, no centro de imprensa né? a descartar a hipótese de haver eh, conferência de imprensa. A conferência de imprensa resume-se em perguntas e Resposta. respostas. Lucas Quilundo quarto essa possibilidade, Isso mesmo o não, nós não temos competência. Estava a citar o Lucas Quiluno, dizendo que a CNE não tem competência para responder perguntas. Mas, <risos> paradoxalmente, sempre que há plenários, é um né, eu vejo pela televisão, né o próprio porta-voz que não tem competência, não é? a responder perguntas de um determinado órgão, é sempre um órgão ou é a TPA, ou é a TV Zimbo ou é a Rádio Nacional faz isso, mas afinal a CNE não tem competência para daquele momento do Siam, que eu acho um absurdo eu acho que os jornalistas ali fazem um, um péssimo papel né? eu costumo dizer até em toda brincadeira fazem papel de tripé tripé é aquele elemento que, que fixa o microfone, o microfone se é para fazer papel de tripé não vale a pena o jornalista estar ali bastava um eu ano, estou um. exatamente fixem lá os tripés fixem lá mandam os técnicos fixem os tripés e ele vai lá despeja a informação e aquilo que acontece lá no Siam. não é não precisa estar ali aqueles jornalistas todos jornalistas internacionais enfim não precisam estar ali né aliás é por isso que eu me recuso a ir a ir a ir aquilo ali porque eu não vou aceitar aquilo, eu não aceito como jornalista. Mas vamos ainda voltar não à questão é? da. Não, e então está tudo dentro do, do, dessa do reclam, desse, desse aspecto da reclamação. Não é? O jornalista tem que fazer o contraditório. É o jornalista ali que vai fazer o contraditório. O papel do cidadão, que não tem a oportunidade de estar ali. Então você CN vem dizer que não tem competência para, para, para, para falar, mas quando está nos encontros particulares, fala na mesma. Tem, tem interrogatório, Por quê Porque são perguntas encomendadas. É tudo um acordo. Volto novamente lá atrás, do acordo que há. Por que, é que uh, uh, há muita reclamação? Por que, é que a Runita reclama? Por que, é que o PRS reclama? Por que, é que a casa reclama? Por que, é que o Senador reclama? Porque o meu colega disse, bem, não há confiança, ninguém confia nessa instituição. Não é uma questão de soberania, ou não, ninguém confia. Se alguém, se alguém desconfia de algo, é porque não está bem. Não está bem a CNE, por ser um órgão eminentemente e dominado por uma força, aquilo. Não tem credibilidade. Se as pessoas não acreditarem, não tem valor aquilo. Essa questão da distribuição. Eu ouvi um deputado em tempos, Macutão Kondo, dizer, fez uma analogia da distribuição dos votos com bolinho. A senhora que vende bolinho. É uma distribuição de bolinhos. Não, esse A vai levar X bolinho, o outro vai levar quantos bolinhos. Então, não há credibilidade naquilo. Não é? Voltando às regras do, do, do jogo uhum. Veja que, que, que uh, o plenário decidiu, o plenário que uh, dizer, Na voz do porta-voz porta uhum. né? Veio dizer que já foram resolvidas A questão dos votos uh, Brancos, enfim, Exatamente. votos Lulos, Reclamados, mas, são mais, enfim, são mais, são mais mas nos, nos resultados no Entanto, 7.925 foram validados E destes, ainda cresceu são mais Ao partido dominante Que, que é o MPLA que ainda teve mais 4 mil e qualquer coisa de votos a UNITA que, que é um dos principais reclamadores que só teve 2 mil e, eu, e qualquer coisa eu aproveito para uh, solicitar aqui o seu comentário em volta das declarações do presidente da UNITA disse ele ontem que há mandatos estão atribuídos ao MPLA e que vão passar para a UNITA e que já está a ser também interpretado de várias maneiras a crucificar Exato. eu qual vou é, chamar, eu é vou a chamar aqui um, um, um ponto que eu, eu, eu acho de extrema importância. A, a ideia de que se faz de que é, a importância do pleito eleitoral é da interresponsabilidade de um ente, de um concorrente, é extremamente errada e perigoso. No meu entender, é perigoso. Hoje, e eu ouvi uma frase dessa, que... Tudo está a depender do, do, do, do, do, do presidente da UNITA, Alberto Costa Isso até é perigoso para o senhor. Mas como assim? Mas então o interesse do, do, do, do, do, da validade, da verdade eleitoral, é exclusiva do, do presidente da UNITA? Onde é que as pessoas foram buscar isso? Né? As pessoas estão dizendo, não, nós já estamos à espera, estamos a depender. Isso é perigoso. Não é? é perigoso no sentido como? Mas em todas né? as lutas há sempre uma voz de comando. Mas qual luta? A luta afinal. Eu sempre ouvi que as eleições é festa, agora já é luta. Não é? Está tá a ver a incongruência que existe. Qual luta que existe? Esse é um jogo só, uma competição eleitoral, para saber quem é que vai. Agora, a importância está em saber quem vai ficar nos próximos cinco anos à frente dos destinos da nação. Veja bem, é uma nação. Esse interesse da verdade não é exclusiva do, do presidente da UNITA. É minha, é do Festos, é do Cangundo, é de cada angolano. Cada angolano tem que decidir o que é que... Não tem que ir empurrar isso nas costas de uma pessoa. É perigoso para ele, então, eu estava a explicar. No sentido de que as pessoas estão à espera, ah, estamos à espera de que. Porque as pessoas colocaram na cabeça querem ir para a rua. E se você quer ir à rua, vá à rua. Você tem que esperar o presidente da UNITA te dizer porquê. Vá à rua você. Você está à espera que o outro faça aquilo que você tem que fazer, como cidadão. Eu, se estiver descontente com alguma coisa, eu próprio vou reivindicar. Eu aqui estou a fazer o meu papel de, de analista. Eu estou a reivindicar. Eu não preciso do Adalberto Costa Júnior para me dizer que eu falo isso ou fa faço aquilo. Como é que os outros cidadãos têm que empurrar nas costas do presidente da UNITA? Fica perigoso para ele. Depois ele é usado. Sabe que o fogo cruzado, aliás, já começou mesmo antes do, do, do, deste pleito, é virado para o, para o senhor. Se ele diz A, vai, vai, vai, cai ali em cima. Se diz B, cai ali em cima na mesma. Fica perigoso para o senhor. Depois, já, já foi a, a, apelidado de, de, de, de chefe do, do, coisa, do Como é que se chama? Dos arruaceiros. Ele é que agita os, os miúdos para ir para a rua, para queimar pneu, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas imputam tudo. Aliás, já aconteceu isso também com o anterior presidente da Unita. O presidente aí essa é uma curva. Aliás, onde surgiu essa, essa, essa, essa expressão de engolir sapos? Uhum. A decisão não está, aos angolanos, eu, eu, eu procuro fazer isso, a decisão não está nas costas do presidente da UNITA. É claro que ele é o maior partido na oposição e o potencial eh, substituto do, do, do partido do Estado nas eleições, mas não imputemos isso nas costas do senhor, porque isso pode ser perigoso para ele. Se ele disser, por exemplo, eu sei qual é o cenário que se desenhou agora, se ele disser agora, por exemplo, não, não, não, nós não vamos aceitar isso. O que é que vai acontecer? O próprio Estado, encarnado no partido Estado, não é? vai virar as baterias para ele. Olha, está vendo? Ele não está habituado à democracia, está a incitar a violência, a guerra e não sei o quê. Todos vão cair em cima dele. E as pessoas que estão... São esses, são esses riscos que se correm. Sim, tem risco isso. Da oposição é risco, isso, mas são riscos que se para um líder da oposição. Ah, então, quer dizer, então nós vamos usar esse risco para meter outro, quer dizer, o outro, o um, um cidadão, quer dizer, neste, neste, neste, neste, porque não é ele. Não é? Eu estou a ouvir as pessoas lá, ah, não a questão do silêncio, não sei o que é, mas ainda não foi divulgado os resultados definitivos, mesmo para ver, mesmo do ponto de vista da lei, tem que haver a divulgação dos resultados definitivos. Para alguém se posicionar e fazer a reclamação. Ainda não houve. Então ele vai fazer já o quê? Querem que diga... Há quem já quer dizer não, que cada vez costas diga que não, vamos à rua, vamos fazer guerra. Não, eu reprovo isso. Cada cidadão, se alguém quiser ir para a rua, vai para a rua, ele, assuma a responsabilidade dele. Não atirem para as costas do senhor. E isso, estou a dizer que é perigoso porque já ontem, uhum. isso é um tema também que vamos abordar aqui, que tem a ver com o funeral de... Do, do antigo presidente. O antigo presidente da Unita foi para lá para tal cerimônia, não é? E, e ele fica sempre nessa, nessa dúvida: o ano não foi, veja que na primeira tentativa da festa da cerimônia, quer dizer, não foi, caíram em cima. Agora foi, mesmo assim, caíram em cima, por quê? Porque o jornalistas, e aquilo que eu estava a dizer, o jornalista não é oportunista, o jornalista ele, ele funciona. Né? Ele, ele atua em função do momento, um momento eu sou jornalista, não me interessa seu é óbito de papa ou de quem de cardeal, não me interessa eu me interesse aquele momento, aquela circunstância eu vou buscar o interesse a matéria de interesse público isso é básico, mas vamos Foi se buscar, vou assim. né? hum. dar esse exemplo né? O jornalista seguir, aliás, foi a figura no momento aliás. o que nervou as pessoas lá é exatamente isso não é o que o Alberto diz, é o fato dele ter monopolizado as atenções quando ele chegou, né? Então, depois os jornalistas procuraram, eles não queriam saber, o jornalista não vai saber do óbito, não, o óbito é o quê? Ele já morreu há um mês ou o que é que morreu, o que é que eu vou dizer mais? Não, homenagem ao ex-presidente, que é quem já não falou isso? Então, as pessoas foram atrás daquilo que é importante hoje, são a questão das eleições, e fizeram a pergunta, o que é que acha Ele respondeu aos jornalistas. O que é que a mídia arregimentada e manipulada por partido no poder fez? Foi buscar analistas, né? quer dizer, ao invés de falar só do funeral, quer dizer, foram aproveitar o momento em que ele respondeu aos jornalistas, para dizer que na hora a cerimônia estava tão tão cozo, bem organizada, mas apareceu um elemento que estragou tudo. Não nesses termos, né? Eu já costumo usar as minhas palavras para caracterizar aquilo que se disse, que os analistas fizeram. Mas que no fundo fizeram o quê? Aquilo que uh, Nuan que tem dito, que é o elemento pressão. Né? Quando a narrativa não interessa a quem controla, o que é que eles fazem? Eles colocam no mercado vários entes e tal, que são chamados analistas, que para mim não são analistas, né? são avançados, que vão para fazer a opinião pública, das pessoas, manipular as pessoas fizeram isso com, com o Oralberto veja o perigo que eu estava a dizer da, da figura dele, desmontar a dor como aquele é momento insensível não teve sensibilidade no momento de luto, dor, qual dor? quem é que tinha dor aí? havia dor ali mas dor como? não é esse mesmo indivíduo que há dois meses quando veio para cá em Angola, não era motivo de notícia nestes mesmos órgãos nestes mesmos analistas, não era motivo de notícia. Então, agora, hoje, a mesma pessoa já é motivo de notícia, já pode ser endeusado, enfim mas vocês têm que ler temos a dar umas boas mas vamos voltar à questão da declaração de Adalberto Costa Júnior, citada pelo Novo Jornal uhum. que há mandatos atribuídos ao MPLA que vão passar a UNITA disse que se está a fazer uma interpretação errónea desta, uh, destas porque, declarações de Adalberto Costa porque a análise, Júnior. eu solicito a sua a interpretação é, a... que se está a fazer uhum. é que Adalberto Costa Jr disse que não está a contestar a derrota, ou seja Estão a dizer, colocar palavras na boca, porque isso é hermenêutica. Estão a fazer a interpretação, de, quer dizer, de acordo com os interesses de quem está a fazer a interpretação. Estão a dizer que ele disse, não disse, né? que não está a contestar a derrota. Já apareceu alguém ligado a acho que a campanha dele do, do, do, do, do, do presidente da Unita a dizer que aquilo é uma fake news aquilo é da responsabilidade do, do, do jornalista da RTP uhum. tanto ele é que fez aquilo ele não disse isso não disse que ele não está não contesta aliás, eles não disseram que não contesta disseram que ele aceita os resultados não é? quando ele diz que não, o que está em causa não é é, a derrota, a derrota que ele estava a se referir é dos dados que foram divulgados pela CNE, Comissão Nacional Eleitoral. Ou seja, o que ele disse daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, é que o que está em causa, e ele fez uma coisa até que é de, de, de apreciar as pessoas, ele disse, não, o que eu quero é, é ver refletido a verdade do voto, aquilo que eu tenho estado a dizer, a qualidade do voto, o voto é entrar castanho e sair castanho, é o que ele disse de outra maneira, ele disse que o que eu quero é confrontar as atas aquele, aquele tal papel que eu expliquei aqui, o papel onde está lá a súmula de tudo que aconteceu numa mesa e somando as várias mesas vamos ter o resultado final o que ele disse é eu quero que Resultados que vão ser divulgados vão de encontro àquilo que cada eleitor depositou na urna. É o que ele disse. Agora as pessoas no interesse das próprias pessoas a interpretar diz que não. Adalberto já aceitou. Por quê? Porque as pessoas estão à espera, estão a colocar o ônibus em cima do Adalberto. Não é do Adalberto, repito. Aliás, já houve uma reclamação também da, da, da casa, da ninguém fala da casa. Do houve uma reclamação do PRS, ninguém fala do PRS. Por quê? Porque o alvo, a bateria, Alberto Costa Júnior é unida. E isso é feito com a ajuda da mídia. A mídia é usada. No ancho explica bem isso. Há uso da mídia para os interesses, no caso, do detentor do poder que manipula as pessoas né, para aceitarem aquilo que o detentor do de poder quer como verdade. E não é isto que, que está a acontecer. Manuel José, solicito também a sua interpretação, já que se está fazendo interpretação, extensiva, inclusive, as declarações de Adalberto Costa Júnior, quando se refere que há mandatos que estão atribuídos ao MPLA que vão passar à UNITA. O que é que quer dizer com isto, Adalberto Costa Júnior? o primeiro quero dizer, se me permite. É uma injustiça tremenda aqui do ponto que é gente questão tempo. Né? Vamos, vamos ganhar tempo. 30 Por 5, favor. 35 minutos passaram. Vamos ganhar tempo. Vamos ganhar tempo. <risos> Mas pronto. Era é só para dizer que o tempo devia ser melhor distribuído. Né? Ele é bom reclamar do tempo. Quando está no tempo, ainda me tira o tempo, ainda reclama. Não, eu devolvi <risos> o tempo, né? Devolveu Mas ele o me tempo. tirou do tempo e está a contabilizar aquele tempo que ele tirou. Não, não, não. A partir, é, não, a partir do momento que eu devolvi o tempo até agora, até agora, vamos ganhar 35 tempo minutos. minutos. Eu não falei 35 minutos. Eu estou a controlar com o relógio. Não, não, não, não são 35 tá minutos. Tá vamos, vamos, okay. vamos, vamos, Vamos a fazer. Está <risos> a fazer uma CNN. <risos> Pronto, não, é assim, eu queria começar primeiro uh, pela aquela questão uh, portanto, dos votos reclamados. Uh, penso que uh, isso para nós, uh, pelo menos para mim, é despreciando que olhemos uh, nesta visão de se o empalhado ainda tem mais votos nestes votos reclamados. Para mim isso não é importante, porque se tem votos e, e a CNE ou os órgãos lá compreenderam que os votos devem ser atribuídos a ele normal isso, o importante é que se provem só, é, para mim isso não tem causa, se os votos reclamados ainda tem lá mais do MPL, tem lá mais da UNITA uhum. se tem, tem, é justiça, tem que haver tem que se atribuir a minha questão é conferir os votos com base nas exata síntese, por isso eu falava da questão do bom senso bom senso que deve reinar neste momento, sobretudo por quem detém o poder quem está a organizar tudo isto, desde a CNE até mesmo quem dá as ordens na CNE, porque não acredito que a CNE está no estrito cumprimento da lei. Tem de haver bom senso, no sentido de que, e perguntou, estava a responder a tua pergunta, se os partidos detêm realmente este material probatório. Eu acredito que têm, podem não tê-lo na totalidade, porque reconheço que há províncias onde o nível organizacional não foi tal e qual o anda, por isso acredito que os partidos políticos deverão ter alguma dificuldade de obter as atas cintas a partir de algumas províncias, mas pelo menos em boa das províncias acredito que têm. Então devem fazer, o que, o que a CN deve fazer é chamar que os partidos apresentem essas atas para comparar, mas repito é bom que isso seja feito diante de alguma entidade que venha conferir credibilidade e confiança porque só a CNE não é possível ninguém confia na CNE Pronto, agora, Mas foi a mesma CNE que validou os votos da UNITA uh, no círculo eleitoral de Cabinda inicialmente havia um empate técnico depois a reclamação da Unita, houve alteração Mas tu percebeste o contexto em que foi validado? Porque primeiro, primeiro veja, a lei proíbe sondagem à boca das urnas o que, é que a TPA fez? Antes de divulgar o resultado, a TPA tirou e eu acompanhei a TPA neste dia até 3 horas da madrugada. Primeiro, a TPA anunciou uma sondagem que dava 52-42 para, para o MPLA. 52 e 42 Paulita. Depois das madrugadas foi o que o meu colega disse. Veio os tais 60 e tal contra 33. Não, mas eu trago essa questão para perguntar. Este procedimento da CNE não é um bom indicador de que se os próprios partidos estiverem organizados há essa possibilidade de recuo? Não não, não, não é um bom indicador. Acredito, a CNE fez isso por causa da pressão popular. Porque percebeu-se que as pessoas estão com os nervos à flor da. Nós temos que dizer isso com verdade. Né? E não é uma questão de queremos incendiar as pessoas. Não, não. É uma, é uma questão de analisarmos com visão holística. Porque não podemos aqui escamotear a verdade. Esse recuo da CNE. Não é uma questão de dar oportunidade aos partidos, porque, porque, porque senão não estariam a assassinar o Adalberto e outro, como disse o meu colega, por fato, pelo fato de dizer que tem resultados, ou então que tem provas de que o, o, o resultado não sabe que ele, que ele tem, o que a CNE está a atribuir. Veja que o próprio Rui Falcão, que é o, o porta-voz do MPLA, em muitas em suas aparições públicas nesse processo, foi dizendo que o MPLA também tinha dados e que estava a conferir e a comparar com o que a CNE estava. A apresentar Então como é que quando é outro partido a fazê-lo Já é chincalhado, já é chamado disto e daquilo Então o, o, não é uma questão da CNE recuar Porque é dar oportunidade Não, não eu, Por isso que eu disse aqui Que eu não acredito que a CNE está no cumprimento estrito da lei Não, a CNE está hoje como base orientação Aliás, foi visto no último dia dos resultados o uh, Provisórios, não é? o, o porta-voz antes de anunciar, deu chamada, veio ele transmitir o recado, depois pegou no telefone, atendeu e quando terminou a chamada, a coisa, anunciou os resultados provisórios, não é? Então, isto não significa que a CNS está dando oportunidade para os partidos se organizarem ou provar que tem, não, não, não. Estão a agir com base na reação é popular, é a pressão isto é o que faz a CNR recuar. Ninguém tem dúvidas sobre isto. Agora, o que estou a dizer é tem que haver bom senso. Bom senso no sentido de fazer prevalecer a verdade. E como pode ser esse bom senso? Ou como pode funcionar esse bom senso? É chamar as entidades. Ok, você diz que tem provas. Então traga, vamos constituir a comissão. Traga as tuas atas síntomas. Vamos comparar com o que temos aqui. Se de facto... E porque até é simples, não é? caso seja esse o objetivo. É simples pôr os partidos, então fazer com que os partidos mesmo se exponham. É? se expõe ao ridículo, se quisermos porque se se constituir essa comissão e publicamente os partidos não conseguirem provar de que têm esses dados é claro que a população descredibiliza os próprios partidos, não é? Porque está a falar aquilo que a não tem, e logo o mérito vai para quem? Vai para o próprio governo vai para a CNE, vai para uh, mais sei lá das quantas que estão nisto, nisto tudo, está vendo? É muito simples isto, não precisamos de criar alaridos em volta desse processo, só importante que haja bom senso, o bom senso de fazer a verdade prevalecer. Agora, quando me coloca a questão uh, em relação à interpretação, onde uh, estão as declarações do, do presidente da UNITA, quando uh, diz que uh, há votos... Uh, Não, mandatos, mandatos. mandatos. Sim, há mandatos, mas mandatos são votos, né? E mandato, mas, mandato decorre dos votos. Pronto, há mandatos que uh, estão no MPLA que tem que vir para a UNITA. Bom, uh, eu estou de acordo, contanto que isso ocorra com base nos elementos probatórios que a Unita tem. Como? Apresentar as atas sínteses. Mas, ah, Manil, e... há votos que não dão mandatos. Sim, por isso eu estou a dizer. Tem que se contabilizar ou tem que se recontabilizar as atas sínteses. Ah. Quem é para ver? Se de facto porque, o, o, aliás, o Adalberto falou, e citou a exata e síntese, ele disse, com base nos documentos que ele disse, nós não temos interpretações, nós temos provas. Essas provas decorrem da exata e síntese. Por isso que continua a dizer, o bom senso não que reinar, chamaram o Adalberto, junto desta comissão, Ainda que não integrem uh, os elementos, então pessoas internacionais, porque isso parece que assusta muita gente. Chamem a SEAST e outras entidades idôneas para reconferir esses votos e saber que, se, se esses mandatos de facto estão no MPLA e devem vir para a Unita, que voto que sejam atribuídos ou que sejam dados a quem de facto ganhou nas urnas não é? agora, uh, também uma questão que o meu colega uh, falou e bem da interpretação quando as pessoas estão a querer impular e interpretação no sentido contrário ao senso uh, dizer que a é UNITA não reclama ou não contesta resultado, não, não é bem assim quem contesta mandato, está a contestar resultado é uma questão de você interpretar bem porque os resultados decorrem de quê? não proporcionam os próprios mandatos ou seja, os mandatos decorrem de resultados não é verdade? então se eu estou a dizer que os mandatos que o Manuel José tem são meus eu estou a dizer que esses resultados são fraudulentos ou que não estão bons não houve justiça, nem justiça então é uma questão de interpretação e eu penso que está fazendo de forma muito inteligente As pessoas... muitos não estão a interpretar isso aliás, uh, cada dia que passa parece que ele continua a cada vez a ser visto. É, Vá lá de forma mais brilhante, ou continua a ser mais acarinhado. E a prova disso foi quando foi lá, neste no, no velório. Né? E aí concordo também com, com, com o meu cota Manuel José, quando dizia que o grande problema tem que ver com a forma como o próprio Adalberto foi ovacionado lá no momento. Ele, ele tornou-se a figura estrela mais do que o próprio evento. Não é? Vamos, vamos, vamos avançar. Então isso certamente terá irritado muita gente E está fazendo com que eh, então, se inverta vamos. o sentido da interpretação daquilo que ele disse Porque foi perguntado coisas E as pessoas estão a dizer que e, e, as declarações do Adalberto são extemporâneas não, não são extemporâneas, porque o processo ainda está em curso vamos Esse avançar. processo vai terminar quando sair o resultado definitivo quando se tomar posse Pois bem, e os Vamos resultados esperar... definitivos, Manuel José, podem ser anunciados hoje, no entanto, há uma denúncia posta a circular nas redes sociais e outras plataformas digitais, dando conta que na sequência do anúncio de resultados definitivos, o presidente do se vai pronunciar e as diferentes, diferentes estruturas do partido no poder estão orientadas a sair nas ruas para festejar a vitória. Eu me pergunto, neste ambiente de, de contestação popular, digamos, uma eventual, uh, um, uma eventual uh, permanência uma eventual permanência do MPLA no poder uh, com várias pessoas e assistimos isso nos últimos dias em vários pontos do Luanda pessoas a se manifestarem contra houve inclusive alguma tensão em várias zonas uh, que ambiente é que se espera uh, depois do anúncio dos da, da, de resultados definitivos? Bom para já eu quero dizer que do meu ponto de vista é, é, eu acho que as pessoas estão muito eufóricas e, e, e sem razão sem razão aparente, claro porque de, de acordo com a minha apreciação não vai acontecer nada de extraordinário aliás, os, os resultados definitivos já estão aí o resultado definitivo, o resultado e eu aqui não vou falar de voto nem de mandato, nem coisa de... o resultado definitivo é vitória do MPLA as pessoas estão a esquecer. Esta vitória, Aliás, esta vitória poderá ser festejada hoje em grande na rua, Não, de acordo com o construtivo da estrutura central do MPLA. E de um lado, eu, eu, eu pergunto, eu, eu coloco essa, essa preocupação, porque de, de, de um lado tem-se visto também é, pessoas na rua a contestar a vitória do MPLA. Que ambiente é que se vai criar neste mesmo, neste mesmo espaço uhum. que é a rua? Aliás, o que as pessoas estão a fazer e deviam fazer por isso é que o a, a, a, a, a bocado disse que a, a, a, cada cidadão deve assumir a sua responsabilidade uhum. as pessoas deviam fazer com ma maior acutilância elas próprias, as pessoas, cada cidadão ninguém aqui é robô de ninguém né? as pessoas deviam fazer aliás, isso já está a ser feito se quer que lhe diga o próprio funeral do antigo presidente enquadra-se já nos festejos, é um aproveitamento esse ato foi aproveitado, aliás, a crítica do presidente da UNITA, também neste mesmo certame que ele participou. Foi um pouco nesse sentido, disse que, eh, acho que houve excessos, aliás, é uma, é uma das manchetes do, do uh -huh. é né? que houve excessos de partidarização do evento, né? porque ela em si, já é um aproveitamento. Aliás, os títulos que alguns... Uh, algumas parangonas que saem aí em alguns órgãos. Né? Dão conta de que... Não, os cidadãos... Qual o cidadão que celebrou? Aquilo não é cidadão, aquilo é um arranjo. Aquilo foi um arranjo. Colocaram autocarros e eu vi. Eu estava naquela zona autocarros para levar as pessoas. E autocarros vazios. Né? Aquilo é um arranjo, chama-se arranjo. Já faz parte, já se enquadra... Né? no âmbito dos festejos Por porque o resultado aqui que interessa é esse mesmo mesmo essa recente atualização da CNE uhum. dos, dos votos reclamados já vem nesse sentido veja que quem reclamou né? afinal é, contribuiu para aquele que, que, que reclamava da reclamação não é? quem é que teve mais votos? é o próprio MPLA é que não reclama quem reclamou, quer dizer, o indivíduo que reclamou é uma espécie de, de uma reclamação numa empresa hum. de aumento de salário. Né? alguém que dá a cara. Dá cara, na cara e, e todos são e beneficiados. A, os outros ficam cobardes, não dão, mas todos vão ser beneficiados dessa reclamação. Daí eu estou chamando a atenção dos cidadãos. Os cidadãos têm que fazer o seu papel, assuma a responsabilidade. Agora, quanto à expectativa, eu não tenho expectativa nenhuma. Aliás, desde o início que eu venho dizendo isso. Os angolanos podem pôr na cabeça, são mais cinco anos, não é? de mando desse regime que já vem de 1975 porque está tudo cozinhado para ir. Mas que perigo é que se pode representar? Militantes do MPLA festejarem eventualmente a vitória Sim. na rua e do outro lado um grupo a contestar. Não há, não há perigo nenhum, aliás as coisas só estão também empoladas né? com base na emoção né? no emocional dos cidadãos. Né? Também se falou das eleições que não, só está acumular em casa, arroz, enfim, tal... Não, vai haver guerra. não há guerra nenhuma, não vai haver guerra, o que vai acontecer, essa é a minha expectativa, o que vai acontecer são mais cinco anos, 2022, 2027, né? de martírio do opressor deste partido do Estado, porque ele domina as instituições todas, e o problema está ali, o domínio das instituições, a Unida vai reclamar, vai reclamar. não vai surtir efeito. PRS vai reclamar, não vai surtir efeito. Casa C vai reclamar, não vai surtir efeito. Por quê? Eles vão reclamar aonde? É nessas mesmas instituições. Aliás, não é por acaso que o presidente da UNITAS a solicitar né, uma comissão. Por quê? Sim. Não acredita nessa instituição. Tá vendo? Só que a diferença do, do que eu estou a dizer aqui uhum. e do, do, das outras pessoas é que a, as outras pessoas também desconfiam. Não acreditam. Só que, pá, eu sei que ela sou mais veemente ao dizer isso não vai mudar nada festos vai haver isso que vai, que vai anunciar os resultados, vai haver um burburinho aqui e ali e tal e daqui a uns 15 dias acredito, 10 dias vai haver a cerimônia de tomada de posse, vão lá os partidos políticos da oposição, vão mesmo tomar posse o desfecho que eu antevejo é esse é o mesmo, é a mesma coisa, porque por causa das premissas, eu estou a dizer, lá atrás, está errado, lá atrás, acreditar que em Angola, por via de eleições, voto, este partido de regime, vai ser eh, apeado vai ser retirado, não vai acontecer, porque o que está errado é mesmo isso, o que está errado não tem a ver com o cidadão, votar, não, não é, alguém, alguém consciente, Alguém consciente não pode colocar na cabeça de que este partido, com a atual situação econômica do país, seja mais votado, as pessoas votem. Não é verdade, não pode acontecer, não existe isso, não é? Então o problema não está aí, o problema está, mais uma vez, na qualidade do voto. Não há, não temos credibilidade, se calhar aquilo que está a solicitar, uma comissão, com indivíduos internacionais, para. A auxiliar, porque o que se quer também, eu vou ajudar aqui a, a, a CNE eu não acredito na CNE mas eu vou ajudar CNE, faça assim né? supostamente há um partido que supostamente não, há um partido dominante que supostamente é, é, é maioritário supostamente eu coloco aí por ser maioritário que, que tem a simpatia do povo, enfim aliás já o slogan em, é o povo absurdo Absurdo mesmo. Eu faço parte do povo e eu não sou doente lá. Não. não é? Um absurdo. Ah, aquele chavão. O okay. quê? Se ele tem, é o povo. Qual é o receio? Qual é o medo? Se pega nas atas como o meu colega disse, a única base credível, aquilo a prova que quer é... Uhum. Ata simples aquilo que eu já expliquei, os papéis, vamos colocar... Aliás, devia ser afixado ali nas mesas, se fixassem na, na, nas mesas uhum. as atas da mesa fixasse toda a gente, eu podia ir lá na, na, na tal mesa, não sei se já estão encerradas okay, ou ou se pode ir lá, ir lá ah, e lá, e tudo está fora todas as mesas vamos fazer uma súmula, não vai haver problema nenhum, agora a quem não interessa, não lhe interessa isso por quê? Porque ele não quer a verdade eleitoral, não quer por quê? Porque ele trapaceia porque ele faz sempre no sentido de tirar vantagem. Ou seja, a força usa o poder para permanência no poder. Há uma frase que eu estou a ouvir as pessoas... Aqui já não há mais problema da UNITA. Eu quero desmistificar isso. Não é problema da UNITA, nem do PRS, nem do, da Casa não é, é o problema dos cidadãos. Há uma frase que já ah, está a girar ali. As pessoas não querem mais esse cenário. Mas, infelizmente, digo eu, infelizmente... É este cenário que nós vamos continuar, porque nós temos alguém que é, é, é, é supostamente super poderoso, que usa a força. Aliás, estamos a ver por os pronunciamentos das forças castrenses, não é? mas aquilo é só no sentido mesmo de intimidar, ameaçar as pessoas. Nós vamos agir, nós vamos isso, nós vamos aquilo, a polícia, e quem controla isso? Manuel Cangundo, esta questão da, da denúncia posta circular, a instrução que os vários capos do MPLA receberam para eh, o festejo da eventual vitória, hoje, festejo nas ruas, eh, o, o, o que é que, ambi que, é que, que, que, que, que ambienta que se espera com a saída de militantes do MPLA eh, nas ruas, neste clima em que há muita contestação dos resultados eh, eleitorais? Bom, eu devo dizer que isto de facto suscita uma preocupação eu vejo isso como um perigo é um perigo ouvir militantes do MPLA festejarem essa suposta vitória uhum. eu digo suposta porque eu sou povo e eu vivo, ando na rua e vejo as pessoas e pronto. Eu, eu não, não tenho nível certo de rejeição. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. O nível de rejeição do partido. Ou, ou contra o partido, o é, e não, não, não estou em crer, não acredito em nenhuma hipótese de vitória. Mas pronto. Até prova em contrário, vamos ver. Mas eu estava a dizer que é um perigo ter militantes deste partido na rua festa já, porque veja, anteontem eu ia passando pela Via Expressa. Uh, no sentido Benfica-Zango, Eu cheguei aí na paragem da Mutama, de repente encontrei o trânsito cortado. E havia muita gente na estrada né, a fazer uma, uma barulheira e pronto, a fazer festejarem, a fazer a sinalização para um número de candidatos de, um de, de candidatura de um certo partido, no número de boletim de votos. Seja mais concreto, de foi três, um... Sim, pronto, estavam estava a sinalizar já por acabou, três. <risos> estavam a sinalizar por três. Eu, por acaso, fiquei assim, isto Primeiro eu fiquei. Aliás, é um cenário que se replicou em várias zonas de Luanda. Pois, pois, pois. Eu primeiro fiquei com medo, mas depois é. apercebi-me que não, as pessoas estavam a festejar na estrada e eu não percebi, como se alguém tivesse chegado e dissesse que a Unita tinha dado as eleições. <risos> e isso depois aconteceu um pouco por toda a Luanda. Então, eu olhando para este cenário, agora que me está a dizer que essa pretensão dos militantes de virem pela vida na rua para festejar uma suposta vitória, é uma instrução neste cena. Um... Se essa instrução for cumprida, acredito que isso vai trazer problemas. Eu acredito que isto é um risco. É perigoso fazer isso, porque o povo está mesmo furioso o povo não está bem então, aqui o meu conselho é -se, se vão manter no poder, pelo menos que não provoquem mais a ira do povo, até este ponto porque isso seria uma humilhação tremenda às pessoas, o que eu não posso sentir bem, e quando eu até acho que votei bem mas depois eu ainda sinto que me estão a impingir uma situação que é contra a minha vontade, ainda por cima vem na minha cara, não é? isso de espoleta é uma situação que pode ser incontrolável Portanto, não, não seria bom, penso que não seria inteligente, eh, nem é de bom alvitre que as pessoas eh, venham pensar assim, o, o que se coloca neste momento é manter a é manutenção da paz se, se se pretende a manutenção da paz acredito que o melhor era não provocar a ira das populações até este ponto vamos avançar para um outro assunto e porque estamos a terminar o funeral do estado de Eduardo Santos quase já já se fez uma picadela nesta, hum. nesta, nesta, nesta conversa não sei se Manuel José tem mais algo a crescer. não, mas eu por acaso funeral, não falei nada sobre o funeral, o funeral do estado. Pois, vamos então Assim? Não, eu, eu, eu, em relação ao funeral, eu, eu, eu aqui tenho duas notas. Primeiro, bem, parabenizo o Estado, não o partido, parabenizo o Estado angolano pelas honras que deu ao ex-chefe de Estado. Uh, mas eu tenho de dizer, e aqui entra a segunda nota, uh, tenho de dizer que, infelizmente, o mal venceu. O mal venceu porque, pela primeira vez, eu. Assisti uma situação, de um, fun um funeral, uma situação de um óbito em que apenas parte da família esteve presente. Uh -huh. Isto não é bom. E, portanto, eu devo imputar isto à doutora Ana Paula dos Santos. Ela teve um papel muito criticado. O papel que a doutora Ana Paula dos Santos, sem qualquer desprimor, com todo o respeito a ela, que ela desempenhou neste dossiê, não foi o mais assertivo. Não, foi o menos assertivo. Porque em nenhum momento a senhora teria se prestado a este papel. Não estou a dizer que defendo a ideia de que o corpo do antigo presidente não devesse ser trasladado para Angola para merecer um funeral condigno, para merecer as honras de Estado. Não é isto. O que eu estou a dizer é que isto deveria ser, no momento oportuno, que não é agora, e depois em circunstâncias que não foram aquelas que decorreram. Não seria o um momento oportuno. Podíamos até deixar passar as eleições, depois de se tomar posse, num momento mais tranquilo, e realizava-se isso, acredito que até uh, a afluência da população seria maior seria bem maior, porque não teve, quase, não teve quase gente nenhuma aí, não teve. Eu, e, aliás, os próprios jornais estão a dizer que a fluência foi muito fraca. Então, eu acredito que se fosse numa circunstância, ou num momento a posterior, isso teria decorrido da melhor forma. Mas o varão de Eduardo de Santos fez-se presente? Sim, o varão fez presente, mas tem outros irmãos mais velhos que, por sinal, cuidaram dele até no último dia da sua vida tem que saber Ou se o varão se... esteve lá em que condição em que condição também, tá ver. obrigado meu cota, está vendo? o varão aliás, coitado, há, há um título de jornal que dizia, basta olhar para a cara do Zeno que já, já metia a pena mas é? acham que foi forçado a estar presente? a ser é provável que... que seja, nós sim, não duvidamos sim. disso, nesse país é possível então nós vimos se alguém que uh, cometeu um lapso, trocou o nome, depois a seguir desmaiou, desmaiou com medo, provavelmente não é? então, é provável que tenha sido forçado a estar lá mas o que eu quero mesmo dizer é que não ficou bem para a fotografia né? enterarmos Eduardo dos Santos com os filhos desavindo. E isto ocorreu, eu, eu, eu sublinho isto, por causa do papel ridículo a que se prestou a ex-primeira-dama, Ana, dia... <risos> Ana Paula dos Santos. né? <risos> não, eu não vou desmaiar porque eu não tenho, não tenho nada com ninguém. <risos> eu posso cometer esses lápis. Né? Sim, uh, portanto, uh, Ana, Paula, vivo, Ana Paula, né? Paula dos Santos. Então, uh, era importante que a senhora tivesse em conta que todos são filhos de Eduardo dos Santos. E o mínimo que ela poderia fazer é aconselhar seus filhos, ainda que ela acompanhasse, a ter uma conversa amigável com seus irmãos mais velhos, até encontrar uma conclusão. Ela sequer devia instigar este conflito judicial entre os irmãos. Não pode ser, porque o futuro ainda vem aí. O futuro ainda é imprevisível. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Mas é verdade que isto vem colocar uma nódoa, que não sei como vão superar isso entre os irmãos. Aqui começa uma briga muito feia entre os irmãos, os irmãos vão ficar desavindo, que sabe, para o resto da vida, por causa disso. Por cunhos vão ser vistos como traidores, uhum. por causa da mãe que não refletiu. A mãe, em África, as mães são que nem galinhas. Nós costumamos ver uma galinha sempre une os filhos. Mas o papel que a doutora Ana Paula desempenhou não é de uma mãe africana. Manuel José, eh, José Doro Santos teve o um funeral à sua dimensão? <risos> Para já é dizer que esse é um funeral forçado. Uh, Vesse pelos sinais... Aliás, não foi a primeira vez, a primeira tentativa. Uhum. né? Lembram-se que houve antes das eleições, houve aquela tentativa, houve inclusive tentativa de resgatar o corpo lá à força uhum. na Espanha. Sequestro. Né? Retirar o corpo à força. Mandou-se militar, né, o general uh, furtado lá, pra, eu só saio daqui se trouxer o corpo. Isso é para dizer o quê? Né? Um, mas um funeral, forçar por quê? Para quê? Eu, eu, eu parafraseio aqui a, uma das filhas do, do Eduardo Santos, é? que disse: Mas Agostinho Neto morreu em 79. Não, enterra, não lhe enterram Por que, é que não lhe enterram? Se ele quer enterrar alguém, ex-presidente, enterra Agostinho Neto. Não foi enterrado. Deu, inclusive, parafraseando o Tizé, deu, inclusive, o exemplo de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, morreu em 2002. Morreu, não, foi assassinado em 2002. E o corpo só foi entregue agora, né? Agora agora vai, há dois ou três anos. Mas... Sim. Mas foi, foi a Lupitanga. Uhum. 2020, não é, penso? Exatamente, Exatamente. sim. Quanto tempo? 2002, é. 2020. É? E 19 Ficou muito tempo agora O morreu há dois meses Não é? Há dois meses Porque havia uma pressa mesmo É um funeral apressado é Daí eu ter dito que o funeral Era um motivo de aproveitamento muito político, sim Como um troféu Porque há muito a ver Quer dizer, divergência por causa de um funeral Aliás, aquilo que o colega disse Em relação ao, ao Zeno a Há coisas que não precisa dizer o Zenú tá, foi absolvido, está tá, tá solto, mas está preso. Não foi absolvido ainda, está esperando do recurso. Ok, mas está preso. Porque há é o problema dos passaportes, ele não pode sair. Aliás, Zenú pediu, suplicou. Para ver o pai. Queria ver o pai vivo. As pessoas que dizem que não, estão consternados, não sei o quê. Houve um, um ato de insensibilidade para com o filho. grosseira Ele queria ir para os pais, mas não podia mas não disseram coisa ao ZENU diretamente que não vá mas ele não podia ir, como é que ele podia se deslocar sem, sem os pressupostos administrativos compostos não dava certo <risos> mas nós, suplicando na... tanto para ir não foi permitido ainda em relação ao funeral de José Jorge Santos houve hum, na leitura da mensagem da família uma crítica ao sarcófago onde estão depositados os seus restos mortais destes mesmo também que que praticamente traíram os irmãos oh, tu agora ficaram só o, o Zé estava nesta cerimônia não é? Ele é mais velho uh -huh. e quem vai ler o, o é a menor é a menor Josiano uh -huh. isto, isto não é tipo da africano são sinais de que alguma coisa ali não está certo é claro que nós não temos elementos para dizer que o indivíduo foi forçado a ir ali Mas há indicadores não, mas que apontam para ali sim, Aqui podemos estar diante é? de uma presunção Então ele também não, não gostaria de ter falado Aliás, ele, ele deve ter ido, se calhar, pelo sentimento dele mesmo Porque é pai dele Independentemente de, de, de se calhar não concordar Ele teria ido mesmo Aliás, eu também iria, iria na mesma, sim. Porque é o pai dele Nós às vezes fazer a fazer leitura aqui de fora Pensamos que não, não, que ele não sei o que por causa de picuinhas políticas? Não, aquele é o pai dele. Agora, como é que ficam as filhas mais velhas? Que cá não, não estiveram. E não tinham condição. Eu ouvi alguém dizer que não, não foram proibidas, podiam vir. Mas vão vir com... Hum. Se eles estão declarados de da de, de, de, de, de ameaças de, de, de serem encarcerados, enfim, vão vir como? Ninguém iria. Mas, na, na sequência desta crítica da família, o local em que estão os depositados os restos mortais de José Eduardo Santos, houve também uma outra crítica extensiva sobre este mesmo assunto nas redes sociais. O que é que tem, afinal, este espaço? O sarcófago criado, construído em tempo recorde? Para colher os restos mortais. Mas eu, eu acho que resultados. isso é de menos importância. Responde isso? ou não à dimensão isso, futebol, a dimensão da questão Isso, para mim, é de Atlantique menos importância. Ainda. Isso do local. Porque as pessoas estão a dizer aquilo é um anexo lá uhum. do do, coisa do onde estava o Agostinho é Neto. Neto. Não é? Mas isso, para mim, é o de menos. O, o, que eu, o que eu gostaria, eu aqui concordo com o meu colega de painel, era e uma, uma, uma, uma atitude, se calhar inteligente, do chefe de Estado angolano atual, não é? Era ele submeter-se à vontade dos membros da família. Quanto a dizer os membros da família, não é argumentar E eu aqui discordo do, do meu colega, quando disse que o papel da. A Ana Paula foi vítima também, foi usada. Até esse ponto? Sim, foi usada. Mas eu não, não, sei, não sei o que ela teria. A senhora foi usada não porque sei que a por ser um casada ele. com o senhor. Ela tinha que ter alguém. Com quem se pegasse, porque não teriam. Não, mas a minha questão. Que era para trazer o corpo para cá. Mas minha conta, a minha questão é: o que que ela tem a temer que permitiria ser usada de destruir uma família até esse ponto? Ela é. que dizer, esposa. Não é e mãe. Ah, ela já não é esposa, obrigado, não tem a saiu Obrigado, Obrigado, obrigado. Dizer, não, não, não, não, não, não tem de razão, tem razão. Ela, ela não é esposa. Tem razão, estou acordo. Ela não é esposa. Tanto é que eu costumo defender que ela nem sequer tem legitimidade para ser chamada de, de, de, de viúva. Tem razão. Mas é mãe, tem três filhos com o Eduardo dos Santos. Esses filhos são irmãos dos outros filhos do Eduardo dos Santos. O que que ela tem, tem? O que é que as pessoas têm contra ela que lhe obrigasse? A desempenhar esse papel que colocou até os filhos. De... Porque isso é um perigo que ela fez contra os próprios Bem, filhos. Vamos encerrar, é? vamos encerrar este assunto e avançar para o um último: os exames de acesso à Universidade de Agostinho Neto, que hoje arrancam. Os exames se vão, estarão submetidos a exames mais de 22 mil candidatos para, é que vão concorrer para mais de 4.380 vagas disponíveis. Não, aqui dou a palavra. Uma começa por falar não, e é aqui é, também curto é, é, grosso. Exato, e qual é o seu comentário? É, é, eu estou mais assustado com os números do valor, eu, o feito. não fez contas né, né, né? ainda. É o está a fazer. São 5 mil. Por Inscrição: Não, não estou a falar das pessoas, estou uhum. a falar do dinheiro envolvido, exatamente nestas, nessa, nessa, nesse acesso. Uhum. Sabe que uh, o acesso são 5 mil. Quase por inscrição, ok. 5 mil. Quase já Agora, as pessoas pegam nesse valor. E cada candidato tinha uma segunda opção, ok. Nós estamos a falar destas que vão fazer o são destes que vão fazer o exame uhum. a partir de hoje. Nós estamos a contabilizar os demais que se inscreveram e não foram admitidos para fazer o exame uhum. porque tu pagas na mesma são 5 uhum. mil a quantidade de dinheiro da universidade que tanto reclamam não haver dinheiro não haver... é muito dinheiro das pessoas, não há evolução. aquilo, aquilo você se inscreveu não foi admitido, não, não passou no coisa, o dinheiro fica lá é da universidade, onde é que vai esse a minha preocupação é essa aqui o que vai esse dinheiro que não serve para pagar os professores, porque os professores andam revoltados uhum. né? porque foram forçados também a, a, a acabar com a greve não é? tão insatisfeitos, ganham mal um professor universitário ganha menos do que uma empregada de limpeza na zona Angola, ou na, uma, GT. na GT, enfim não é? um, um, um professor universitário tem que apanhar a boleia do estudante, enfim, é o valor do dinheiro, eu aconselho as pessoas a incidirem, eu como jornalista, a minha incidência nessa matéria era para ir, os valores envolvidos, é muito dinheiro, 5 mil, para cada indivíduo que foi à procura, e não vão entrar todos, porque as vagas são limitadíssimas, e esse também é o outro problema, esse para mim é o outro problema, a limitação não há, apesar de das parangonas que se fazem da, da construção de, de, de, de universidades as vagas são limitadíssimas falam-se de 8 mil, 9 mil vagas para a quantidade de eh, estudantes que concluíram o ensino médio, uhum. que querem entrar não vão conseguir entrar porque as universidades são excessivamente caras atualmente para este, este perfil de, de estudantes que terminam o ensino médio, a minha preocupação está por aí, o resto é o, resto é, o acesso é uma questão é, até normal esse acesso do indivíduo à universidade, isso é normal, não é notícia até isso em países que são países de verdade